Vamos lá, pessoal, quando você está em dia com o banco, está tudo certo. O, o problema acontece quando inicia-se uma situação de inadimplência, de dívida bancária. O banco começa algumas práticas que muitas vezes podem ser questionadas. Por exemplo, tem clientes aqui com dinheiro de consórcio, títulos de capitalização, que precisam ser levantados e não conseguem. Tá? O banco retém este valor. Algumas parcelas são debitadas antecipadamente. É legal isso, não é? O banco pode adotar essas práticas para pagamento de dívidas bancárias? Primeiro ponto, tem que verificar se está contratado ou autorizado. Se não estiver, é uma prática do banco que lesa o consumidor, e que pode ser revista sim, pode ser questionada.